Olá, o meu nome é Lucas Dantas, eu sou o médium que contribui, que é responsável e também o dirigente deste trabalho. Esse é um áudio com foco em sanar dúvidas, uma vez que... Este não é um canal para ajuda, se você passa por problemas mediúnicos, psicológicos, se você passa por problemas familiares, este não é um canal que tem como foco te ajudar neste momento de crise, este é um canal com foco em sanar dúvidas no sentido filosófico e sobre a própria existência, é um canal de busca pelo conhecimento, o objetivo desse canal não é construir uma narrativa socorrista ou uma posição que tenha o objetivo de solucionar o problema de convívio dos seres. Para isso, nós temos nosso trabalho social junto ao Templo de Umbanda. Este é um canal que tem como foco os estudos e a construção de uma filosofia pautada na serenidade, saciedade e equilíbrio. Se você está passando por um momento de crise, você pode entrar em contato com nossos meios de comunicação junto ao templo de Umbandã, Cacique Pena Branca e Eixo Marabô. Se você está com dor, dor no coração, qualquer tipo de problema que foi ou você sente que é espiritual, você pode enviar esse problema ao que nós chamamos de pote. Enviando esse problema, imediatamente você recebe dados com serenidade, saciedade e equilíbrio para sanar sua situação. Também é direcionado para receber o devido suporte diante dessa situação. Se você teve qualquer diagnóstico sobre qualquer tipo de terapia holística, junto a uma problemática espiritual, por favor, procure o Templo. Esses áudios têm o objetivo de construir e desenvolver os indivíduos, mas indivíduos que já estão em uma busca do conhecimento. Se você busca dados e precisa de informações para solucionar qualquer problema, você pode pedi-los junto ao tempo de Umbanda. Se você está com dor física e acha que alguém encaminhou essa dor de forma espiritual, que há é algum tipo de trabalho ou qualquer tipo de processo espiritual, junto a qualquer ideia de ataque ou defesa, e você não acredita que é possível enviar isso a um pote você pode direcionar a mim. O meu nome é Lucas Dantas, e só do fato de você me imaginar e lembrar e pensar nesse trabalho, você já está ligada a essa ideia e a essa abertura que eu estou dando. Se você recebeu o ataque espiritual de alguém, pode encaminhar para mim. Se você recebeu qualquer tipo de demanda, pode encaminhar para mim eu estou receptivo e vou lidar com isso você receberá os dados e você pode procurar pelo atendimento junto ao templo também me procurar como terapeuta psicanalista e também sacerdote que você terá todo o suporte obrigado